Oi, irmão do Chilprey, tudo bem com você? Helena, sua dama do gesso, passando aqui no nosso especial Papo de Especialista. Pois é, hoje eu estou com um super especialista diretamente de Brasília, uma pessoa que é especializada em algo que muitas pessoas não dão atenção: instalações. Pois é, Estou aqui com o Cláudio. Fala aí, Cláudio. Fala, seguidor Plus, estamos aqui diretamente de Brasília, do Plus, meu escritório. Trazer mais, fazer um bate-papo aí, né? Falando, vamos falar aí sobre instalações, né? Com a galera aí, dama do gesso, para a gente poder, né, discorrer mais sobre esse assunto, passar um pouco da nossa experiência, né? O que a gente pois já é. aprendeu? Não, e, o que a gente aprendeu, né, Claudia? Eu acho que esse é um momento importante, né? Porque é o que a gente já conversou algumas vezes. Várias pessoas não dão atenção para instalações. E aí eu te digo que eu vejo essa não atenção para instalações muito na obra tradicional, mas você sabe que muitas pessoas me procuram perguntando instalações em obra de estuprêmia é a mesma coisa? Eu, e a pessoa fica mais preocupada. Eu não é. sei porquê, sabe? Eu queria um dia entender porque eles ficam preocupados. É mas muito as... mais fácil. É, é isso que eu falo, ao contrário, é muito mais fácil, você é tudo oco. Você passa e uma maravilha, a vistoria é. que é uma maravilha, funciona e é uma maravilha. E aí, Cláudio, conta aí pra mim um pouco, vamos lá. É, primeiro, é, você é especializado em instalação. Sim. Projeto e execução de obra. É, aqui a gente não trabalha com a execução ainda, apesar hum. de a gente entender bastante também, porque para projetar bem a gente precisa entender da execução, Verdade. a gente não faz o serviço de executar a instalação. Hum. A gente faz projetos, por enquanto ainda não, executa, não temos equipe de execução de instalações. Mas vocês acompanham gente... algumas execuções, né? Projeto, consultoria, sim. Ah, então, vocês acompanham. É? Vocês estão lá no campo é... de batalha no dia a dia. Isso. A gente não tem a equipe de falar assim: ó, vamos contratar a sua equipe para ir lá executar. Mas sim, de ir lá no campo de ah, batalha, a consultoria. Só de ir para o campo de batalha e acompanhar já faz toda ne a diferença. Necessário, né? né? Necessário. E uma coisa que eu tenho falado muito, Cláudio, que eu tenho chamado a atenção das pessoas, inclusive esse papo de especialista que eu estou lançando, é que eu estou trazendo pessoas que entendem que trazer eficiência, trazer é, modernidade, trazer. É, vamos dizer inovação para a obra faz toda a diferença né em todo o processo construtivo desde o prazo desde o orçamento desde a qualidade do produto entregue desde o controle da mão de obra né e o que que você acha que, tipo assim ó você com essa experiência você vê que o bom projeto de instalação né é, traz de benefício para a pessoa que, que acompanha ele que faz direitinho isso é bem é, é bem interessante eu gosto de falar que o, as instalações, o cliente não pode lembrar delas. Que se ele lembra, alguma coisa está errada. É porque ah, tem problema. Sim. A instalação, ela simplesmente tem que funcionar. Uhum. Né? Você tem que chegar lá, abrir sua torneira, e tomar um banho, tem que ter pressão boa. Não pode cair a fase, não pode desligar o disjuntor. Então, assim, ela, quando alguém lembra da instalação, de instalação mesmo, porra, o que aconteceu com essa instalação aqui? É porque deu problema. Porque ele só espera que funcione. E assim, tem alguns casos que a lembrança não é só assim, ah, desligou o chuveiro, desligou, caiu o disjuntor e tal. Tem casos que o quadro de distribuição pega fogo Nossa. Não é, e não é tão incomum, sabe? Uhum. Quadro de distribuição pega fogo, ar-condicionado pega fogo, casos de fatalidades, né? De, de morte mesmo. É mesmo, gente? Ritmo, gente? Coisa simples. Uma maqui... Tem aquelas maquininhas de lavar calçada, aquelas... o pessoal fala VAP, né? Ah, sei, sei, sei. Uma bombinha de, de lavar calçada, lavar carro, um uh -huh. Aquilo ali é um perigo. O cabo dela fica no chão. Uh -huh. E aí, às vezes, a pessoa tá mexendo com sabão também, que é um excelente condutor, né? De, uh -huh. de eletricidade. Sabão, eu não sabia, não. isso é a para mim. Eu sei é, Água com sabão. Oh. Principalmente, então é os sais, né? Que ficam na água ajudam a conduzir água com sal, água com sabão e tal, ajuda a, a transmitir energia. E aí a pessoa tá ali lavando e o cabo fica no chão, hum. é né? aquele cabo ali até até chegar na tomada. Ele tá passando pelo chão. Então, se tiver algum desencapado, o meu pai mesmo ele faz uma emenda no cabo. Imagina, olha que <risos> que beleza! Ele pega o cabo, aí tem o, o cabinho, macho, fêmea, ele liga no outro. Aquilo ali pode ser que fique no chão, porque quando está na tomada, pelo menos está mais alto, né? Uhum. Agora, a emenda, onde é que está essa emenda? Ela pode ficar molhada. Uhum. E aí, tem dispositivos também que a gente instala na, na, no quadro, né? Deixa dentro de todo o sistema para ah, proteger. Eu já ouvi falar disso numa palestra da Tramontina. Que aí desarma é sozinho, situação. né? É, exatamente. É verdade, eu tinha esquecido disso, eu tinha esquecido. Então, é, então, você consegue proteger. Então, assim, as instalações, elas, eu gosto de falar isso, que elas simplesmente têm que funcionar uhum. tranquilamente, com segurança. Então, para o usuário final, né, o que, que a instalação vai trazer? Ela vai trazer que, o funcionamento normal. Para mim, é isso que eu quero entregar. Eu quero ah. que o cliente ó, oh, eu preciso dar essa tomada para tal coisa, tem que estar tá funcionando. Só. Né? Ele não precisa ter nenhuma dor de cabeça, ele simplesmente tem que usar e funcionar, é o que eu falo. Porque, às vezes, acontece, você começa a ligar, ah, começa a ligar os aparelhos, aí cai, não sei o que, é normal isso acontecer, todo mundo já passou por isso, uhum. de tá utilizando alguma coisa e cair, né, o disjuntor desligar, principalmente o chuveiro elétrico, que é o mais, ah. mais alto, né. Uhum. Aí, tendo, aí você tá no banho quente, pode ser um dia frio, de repente você passa por um, dia, um banho super gelado. Né, uhum. Não é nada legal. Isso quando não desliga mais um pedaço da casa junto. Uma, uma maravilha, né?